Olá! O vídeo de hoje é falar um pouco sobre a pausa aqui do canal. Como estão a ver, aqui atrás já é um bocadinho diferente do que costuma acontecer nos meus vídeos. Até o som deve estar a fazer eco. Porquê? Porque entretanto estou em mudanças e não vou poder me dedicar como eu queria ao canal. Por isso o canal só vai estar outra vez ativo a partir lá do, de abril, meios de abril para a frente que é quando tiver aqui as coisas todas já mudadas. Mas não se preocupem que o canal não vai acabar porque ainda tenho material a vir para fazer as séries do, do drone de 7 polegadas e do drone de 7 polegadas impresso. Por isso não se aflijam. Para todos os meus seguidores, peço imensa desculpa de eu não continuar a publicar vídeos nestas próximas semanas por causa de eu andar aqui a fazer mudanças. E sem demora despeço-me com um forte abraço e até já!